Uma grande na sala, essa aqui é a suíte do casal, bem iluminada, um banheiro bom, o imóvel inteiro é bem iluminado, o banheiro que serve os outros dois dormitórios, Quarto dos fundos também possui armários embutidos. Aqui nós temos o quintal e o edícula com banheiro.